Então pessoal, estamos chegando aqui na cidade de Porto Alegre, do Tocantins, e eu vou entrar só um pouquinho aqui em Porto Alegre, só para mostrar umas imagenzinha da cidade de Porto Alegre, uma cidade pequena, olha só, vou mostrar aqui, olha, não tem muita coisa para mostrar, mas ao terminar o rodoviário. Uma pracinha ali. Ah, essa cidade aqui eu já fiquei um dia bem aqui, ó. Ela é uma cidade pequena mesmo, ó. Olha só. Ah, ali tem outra praça ali, ó. Câmara Municipal de Porto Alegre Vamos ali na outra praça Aqui tem que ter cuidado nessas esquinas Olha a mulher vendendo alface Olha, é bonitinha né? cidade pequena e bonita, né? Olha só, essa cidade do interior ela é uma cidade muito boa para morar e ali tem mais coisa ainda, mora ali. Elas são uma cidade muito boa pra morar O pessoal tranquilo Ali pareceu ser uma feira É, parece ser uma feira ali ó. É a feira da cidade Só que hoje, olha só o pezinho de IP aí ó. Engraçado, hoje é domingo e não tem ninguém na feira Talvez a feira é outro dia da semana Olha o carro antigo ali, ó. Mais outro lá. As crianças brincando ali. É tempo bom, tempo de criança. Não se preocupa com as contas, quem paga é os pais. É, e aí, vamos sair aqui por onde nós entramos mesmo. Olha só, já deu uma voltinha na cidade. Vamos sair aqui onde nós entramos. E, como nós estamos viajando mesmo, continuar nossa viagem. E falou, galera!